Hoje nós Yanomami e Anomame e Ecuana estamos muito triste. Primeira vez jovem Yanomami foi o óbito Covid 19. Por isso estamos muito preocupado essa doença que está aproximando aqui no estado de Roraima e também essa doença vai entrar no nosso território Yanomami. Isso é muito preocupado cada vez mais. A doença está crescendo outros estados do Brasil e também e os nossos parentes estão atacando essa doença COVID-19. Doença é muito perigoso para nós Yanomami, por isso a Rudukara Associação Yanomami está preocupado nesse COVID-19 está muito próximo na terra indígena Yanomami.